Oh, oh, oh, oh, oh E vai matar oh. ou vai morrer? Vai morrer ou vai, matar. vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver Sangue! Pode pá, pode pá, pode pá Tudo bem, da flow aqui com Então cê sabe que agora mano nessa base cê regresse Feita do real, as palavras você mete Foco de Pitiano e o talento Não, aqui você não mantém o foco Cristiano eu faço rap e ele pode partir a foto Essa é oh. a diferença, cê sabe que é nóis O que cê tem de rima, hoje o Gu vai ter de voz Se você oh. dizer, é diferente É, diferente, é comigo, cê não se mete Cê até que falou, só que você é ninguém. É a feita do real, só que real você não é Real você não é Aqui no fim. Você acha que o obrigação é ser real só em Madrid? Então fica aí na sua, porque você tá de pose Com certeza, porque eu te acerto com uma dose Você falou tudo CR, aqui que convém Mas a sua rima, meu pai, já não foi clear A minha voz tá uma voz igual você Foda-se, foda-se Cala sua boca, aqui cê só pagou de intruso Sabe que nessa batalha fica de confuso Sabe que apanho é igual Caruso É Cristiano e hoje te mato, você conhece o Araújo eu conheço, cê tá ligado. Só que agora mano, eu mando verso improvisado. Aê, agora cê tomou tipo um golpe. Pra você é punchline, pro Gull é o xarope. Pode ser seu xarope, verdade vem à tona. Meu flow é muito foda, tipo de pirona. Ah, vai uh. comigo. Acabou.